o já é a casa. Agora, já aquele que é fiz, fazer, Já vê como é que ali? Aquele dali é? aquilo que é? Aquele é um fundo muito caralho. que Quer fazer a gente passou? Eu já não, não hey, esse, tá ele já tá colocou lá fora essa covinha, não de... Ah, não, a sua de É igual a esse terreno aqui. Não, a Então, levando a vida com para levou a É, ele não Ele levando a família toda, né? Ele o quê? É não, é. Só porque, olha, está querendo dinheiro. E é verdade. É.